que é uma pergunta que a população faz muito, é cheguei no, no hospital de base e não fui atendido. Isso é comum. Isso chega no nosso gabinete, eu já mandei, sei lá, não sei nem quantos ofícios para o IGSDF da Comissão de Direitos Humanos, falando sobre o atendimento que não foi feito dentro do IGSDF. O pronto-socorro do IGSDF é porta aberta à população ou não é? O hospital de base, como o hospital de Santa Maria... Diferente das UPAs, nós temos que respeitar a regulação. E a regulação é feita pela Secretaria de Saúde. Não é um paciente que chega na porta do hospital para ser atendido. Existe essa fila. O nosso desafio é diminuir a fila.